Eu acho que era por aqui, não é? Eu acho, acho que, que era é. aqui, não é? Eu acho que era assim. Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma estrada aonde a gente estava vindo de uma lenda, né, Thaís? Isso aí. E a gente acabou avistando, um. eu acredito que era um espírito que estava vagando aqui nessa estrada. É, muitos de vocês até deixaram nos comentários, Thiago, isso é um fantasma, é um espírito. A gente estava vindo dessa estrada, mostra lá, Thaís tava tá, vindo lá dessa estrada e a gente de, começou a avistar um homem andando parece que ele tava segurando uma bolsa assim nas costas um saco, eu não sei o certo o que que era e a gente veio vindo atrás dele até que a Thaís pegou a câmera e começou a gravar né Thaís uhum, foi muito estranho chegando aqui por perto, eu acho que foi por aqui ó. ele pegou, atravessou pro lado da mata, entrou ali dentro e eu não vi mais ele eu entrei, entrei ali, não vi nada chamei Fez algum barulho ali, né, Thaís? Sim, você chamou e... ele, daí ele entrou, né? Eu... Sim, eu vi um bicho morto ali também. Eu não sei o que que era aquilo, se era realmente um fantasma. Eu vou deixar até uma parte do vídeo aí pra vocês dar uma olhada. Duas horas da manhã um cara assim, velho. Será que é morador daqui? Não sei. Se ele tá com nós. Não chega próximo não, não Chega próximo não, velho. O senhor. Thiago. Senhor. Viu, pessoal, como que foi? Foi muito estranho. Foi assustador, né, Thaís? Foi. A gente não tava nem fazendo, gravando vídeo à procura de alma nem nada e acabamos avistando esse fantasma. Agora a gente voltou aqui de dia para dar uma olhada, ver o local, ver se tem alguma casa no meio dessa mata aí, Thaís. Talvez pode ser que ele more aí. Se não tiver a casa aí, é um fantasma. Então. Era mais três horas da manhã, galera. Que a gente estava passando aqui, né Thaís? Sim. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Thaís, ó, pra cá não tem nada, cara. Só plantação, né? Então. Da onde nós veio eu fiquei pensando, será que ele roubou alguma casa, alguma coisa para ele? Mas não tem casa aqui perto? Não tem, cara. E ele tava carregando alguma coisa assim, ó. E ele andava. Dava, parecia que era um senhor, porque ele andava muito assim devagar, né, traindo? Sim. Vamos ver se ele acha a entrada aqui, ó. Ó, parece que botava fogo aí, tá vendo? Parece. Bonear mesmo, ó. Será que dá para dar uma olhada ali? Vamos ver se consegue ver ali. Ui. Ah, tem uma casinha de. Ah, de passarinho. Passarinho ali. Ó, mas ali tá bem oco, tá vendo? Sim. Não Ela tá ter... sem vida mesmo, Acertar é é. tá o tronco dela aí. A única vida que tem nessa árvore é do passarinho. É, ali. mas ó, tá vendo que tá com umas folhas verdes? Olha, é verdade, cara. Nem tudo está perdido nessa é. árvore. Foi aqui mesmo, Thaís. Ó. Galera, se vocês olhar, não tem nada, cara, nada. Não tem casa aqui perto, não. né, Thaís? Aí a é entrada, não tem entrada. Olha saco, Aquele saco já tava, tá? Uh -huh. De que não ia Não passou. pena vendo? Tá Tá vendo? O tá vendo? O tá vendo? O olha aqui. Olha aqui. As duas, Tá vendo? O par, cara. O que que se De Mexe com essa ver só. Olha, ele tá Que de pena. tem uma garrafa de cerveja, hum. Oh, tá oh, uma aqui, ó, uma garrafa aqui, ó. Olha ali, ó. Hã? Vem aqui, vamos ali. ver se a gente ficou tá tudo ali. Cara do céu, olha aqui. as garrafas do céu, olha aqui. Olha ali. Tiago, o que aconteceu aqui, cara? Não sei, cara. olha um saco preto. Não parece um o um um negócio que tava tá carregando? Olha o tanto de garrafa de cerveja, Thiago. Então. Tá vendo? Olha. Não parece o um negócio que ele tava carregando? Parece. Olha o saco preto. Só que tá você... aí, será que aquele homem não morreu por aqui? Não sei, Thiago. Vamos mais pra lá, ó, pra ver. Do que que sai com é esses ossos? Não sei, cara. Estranho, né, cara? Claro Estranho. Deus do céu. E aquela bota ali? O cobre. do cobra. Foi. Cara, espinho. Me espetou. Tá de limão. Aí, isso aí ficou muito sinistro. Olha aqui, ó. Mais lixo. Ó. Vamos passar pra cá. Tiago, mãe, tá vendo que aqui já acabou? Ó a mata. Então. Pra lá nós não conseguíamos. É que de noite a gente não conseguia ver. Parece uma casinha debaixo dos pé de do não, né? Então. Tiago, não tem nada aqui de vestígio de tem casa. Nada, cara. Nem lajota, nada pra dizer que desmanchar. Vamos vir pra cá. Oi, esquerda. Ixi, Maria. Oi. Oi. Não tem nada aqui. aqui. Estranho, né? Tá difícil, gente. Consegue vir aqui? Mais coisa aqui. Tomar cuidado do caco, tá? Tá. Saco, assim, né? saco branco, né? Taco branco, né? Cara, mas pra onde que ele foi? Nossa, ele entrou aqui, cara Não tem pra onde ir Taís, vamos, vamos sair daqui que eu, que eu acho que eu sei Mais ou menos o que, que aconteceu Por que que ele entrou aqui? De noite parecia ser uma mata grande. Parecia, cara. É por isso que eu falei pra você. Ó. isso que eu falo pra você, na hora que eu entrei aqui, é que de noite parecia. é tudo escuro, né? Sim. Mas com a lanterna, daria pra mim ver se ele tivesse aqui, cara. Então. Não daria? Daria. Tá é bom? Vamos lá mais uma análise aqui. Nada, né? Nada. Nada. Nem lajota, nada, pode dizer que é virar vestígio de casa, alguma coisa, né? Não. Aqui não... Aqui... É, literalmente não tem casa, não teve casa pelo jeito. Uhum. A não ser que tinha muitos anos atrás e desmanchar tudo. Será que essa árvore tem alguma coisa a ver? Queimado? É isso. Aquele saco preto tá desmanchado. Parece o, o, o que ele tava segurando nas costas, uma Sim. coisa assim que ele tava Ele tava segurando alguma coisa nas costas, um negócio tava. preto. E... Aquelas botas. Então, Aquilo bota mais... as Hã? A bota era dele? bota do de senhor. Opa. Será que esse senhor que entrou aqui, ele faleceu aqui e o fantasma dele vaga nessa estrada aqui? Será Não que aconteceu sei. alguma coisa com ele nessa estrada e ele acabou parando o corpo dele aí? Será? E pelo, pelo que a gente viu aquele dia e hoje vindo, não achei casa perto para a gente perguntar alguma coisa não não tem de lá não tem pessoal da, da daquela parte mostra aí daquela parte lá não tem casa não tem aqui olha o morro que a gente vai ter que enfrentar é. não, não sei se para lá vai ter mas se a, a gente tiver, o então... dia que a gente tava vindo à noite a gente estava vindo a gente cortou caminho por aqui né sim mas sabe que a gente nunca tinha passado né Thaís uhum. aí a gente decidiu passar por aqui para cortar caminho e a gente veio avistando ele foi vindo, foi vindo, foi vindo, até que a Thaís teve a ideia de pegar a câmera pra poder gravar E eu, come, eu peguei, comecei a perguntar pra ele, chamar ele, ele nem olhou pra trás Ele nem se importou com o que a gente estava atrás dele, Thaís Não Ele nem se importou Muito estranho, eu, eu acho hoje, hoje olhando, vindo aqui, olhando isso aqui, eu acho que era um fantasma Só pode, eu achei que era uma pessoa, mas pra onde não tem cabimento? Não tem, né? Galera, deixa nos comentários aí o que, que vocês acham, se vocês realmente olhando o que a gente mostrou hoje aqui, vocês acham que é um fantasma ou era uma pessoa que estava aqui mesmo, cara. Mas pelo aquele saco preto, pelas aquelas botas, por, por, do jeito que está o local, eu acredito que era um fantasma. Eu acho que era uma alma mesmo, bagunha. Eu acho que era uma alma, e, e eu acho que é bom a gente acabar voltando de noite aqui, tá isso? Pra tentar fazer uma investigação. Vamos sim, uma hora de madrugada a gente vem. Galera, deixa nos comentários aí o que, que vocês acham. Eu vou encerrar por aqui. A gente analisou o local aqui, ó. É um local pequeno, então a gente sabe que não tem casa aqui. Não, não tem, tem onde ele ter se escondido alguma coisa, né, Thaís? Uh -huh. E ele não conseguia nem andar direito. Não, não ia dar tempo dele entrar esque... ali e correr esconder. Não mesmo. Não é verdade? Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!